Fala aí galerinha, beleza? Woffler aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Redstone Valley. Seguinte, rapaziada, estamos hoje aqui no episódio de número 38 da é nossa série de Survival, onde você vai encontrar tudo que é de melhor no mundo da Redstone. E, velho, eu tava aqui em cima, porque eu tava dando uma olhada aqui, né, nesse nosso lindo mapa. E olha só como ficou aquela nossa construção ali, mano. Repara se isso aqui não tá combinando com tudo, velho. Sério mesmo, essa nossa parte da vila aqui tá ficando muito bonita, mano. aí ah, se por acaso você não viu ainda esse episódio, mano, você tá moscando, velho. A gente fez uma das melhores farms de vaca, que é 99.7% AFK. Então dá uma passada lá, mano, e vai assistir pra vocês verem como é que a gente fez. E, mano, eu vou aproveitar e vou ir ali que eu quero mostrar pra vocês, ó. Eita, tá travando, ó. O ar tá travando, velho. Tá doido. Olha só, chegamos no momento certo, mano. Olha as vacas começando a morrer. A maioria das vacas tudo crescido, ó. Que eu dei uma procriada nas vacas lá de cima. E olha só, tudo morrendo aí tranquilamente, né? Oh, meu Deus, que tristeza, mano. Nossa senhora. Jamel, isso aqui, ó, não é nada demais, tá? É pura sobrevivência. Então, fica tranquilo aí, tá? <risos> Olha só, se a gente abrir o baú, a gente já tem um pack e dez de carne de vaca, mano. Isso só procriando ela, né? Sem precisar fazer mais nada, rapaz. Você tá doido? Essa farm aqui é boa demais. Então, já vou aproveitar, né? Vou trocar meu frango aqui. Pela minha picanha, né? o Lula já ganhou, eu já posso pegar aqui de graça, né? Minha picanha, rapaz. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. <risos> Gente, eu tô com muita ideia boa pra fazer aqui no nosso mapa. Porém, tá faltando uma... Oxi! Que negócio é... Uai, que danada é isso daqui, mano? Que feitiçaria é essa, véi? Será que a minha fonte quebrou? Oxi! Que... Não, calma aí, mano. Tem o que ver isso daqui mais de perto. Uai, véi. Que danada é isso, mano. Tá saindo água daqui, porém a água não chega lá embaixo. E essa água aqui tá flutuando. Oxi. Nossa, mano, nada a <risos> ver. Ah, não, mano. Minecraft Bedrock é muito bugado, mano. Vamos concentrar isso daqui. <risos> Pelo amor de Deus, velho. Só colocar o balde d'água ali. O balde dentro do ejetor. E agora vamos ver se isso aqui tá funcionando, né, mano? Deixa eu ver aqui Se apertar o botão, é pra fonte começar a funcionar direito Vamos lá, caiu a cascata Ah, aí sim, mano Agora sim tá funcionando direito véio. Aí dentro, essa versão aqui do Bedrock é muito bugada, mano Você tá doido? Cê tá maluco, nada a ver, velho Continuando o que eu tava falando, velho Eu tô cheio de ideia pra fazer Porém, tá me faltando o um recurso principal aqui do Minecraft Como vocês podem ver, ó A gente não tem um... Pingo de ferro, mano. E nenhum dos nossos baús aqui, ó. Só tem isso aqui, ó. Minério de ferro. Tem um minério de ferro, mano. E a maioria das coisas que tem a ver com redstone, a gente também tem que utilizar ferro, né, maluco? Então, com essa conversa, vocês já devem saber o que a gente vai fazer hoje, né? Mas antes, a gente tem outras coisas pra resolver. Primeiramente, é um negócio bem simples mesmo, mano. Que é a gente vir aqui né, nessa nossa farm de Ender pearl. Ó, ó, ó, esse corredor aqui tá muito da hora, mano Essa farm aqui, ó oh, a decoração que eu fiz isso aqui, mano Tudo isso aqui no episódio passado Então, de novo, se você não viu, dá uma passada lá, velho Vale muito a pena E aí, Tiringa? Não, esse aqui é o Charles Cadê o Tiringa? Aí E aí, Tiringa? Como é que você tá, mano? Muito Enderman por aí, né? Você tá doido? E o meu objetivo de vir aqui, mano Sai de meio, dá licença, por favor Licencia Era pra eu poder pegar aqui, ó Um pouco de pearl. Vou pegar aqui uns três packs de pearl. Cadê aqui? Não, quatro, tá bom Vou deixar três packs aqui, ó De estoque, se eu precisar depois Mano, essa nossa farm aqui, ela tá muito mais Eficiente, desde que eu troquei o alçapão Pelo botão, mano, ó Tá caindo o enderman aqui sem parar, velho E com isso Cadê? Não é aqui, não? Nossa, velho, olha a quantidade de enderpel Que a gente tem, mano Baú lotado Caraca, doido É porque não tá vindo pra esse não sei porquê, mano Oxi Estranho, né? É, eu dei uma olhadinha por ali, mano, e não tem problema nenhum, não. É porque o funil ali de baixo não tava cheio, tá ligado? Aí não tava indo pro baú do meio. Mas sério mesmo, mano, essa nossa farm aqui, ela é muito boladona mesmo, cara. Então, já que a gente conseguiu o pearl vamos colocar ela aqui na nossa hotbar principal... Pronto, organizar aqui. Pronto, agora sim, mano. a gente já pode voltar lá pro nosso Overworld. Carinha, antes da gente partir pro objetivo principal do vídeo de hoje, tem só mais uma coisinha que eu quero fazer que é em relação a essa nossa farm de galinha, mano. Então antes de explicar isso pra vocês, vamos aqui nesse nosso armazém. Deixa eu já pegar as coisinhas que eu vou precisar. E é coisa bem simples mesmo, cara. Cadê... Pegar, precisar de umas escadas O problema é que eu não tenho uma madeira, mano Que pra resolver esse problema é bem simples, né? Pronto, agora sim a gente tem madeira, rapaz e essa madeirinha aqui já é mais do que o necessário E a atualização que eu vou fazer aqui nessa nossa farm é a seguinte eu vou remover alguns desses baús aqui, mano. Que não tinha muita necessidade de eu ter feito isso, né, cara? Ter tacado o bagulho nessa farm. Então a gente não vai precisar disso tudo, de baú, mano. Como nós tá passando por essa turbulência aí, né? Precisando de ferro, essas coisas. Eu vou dar uma de Mukirana e vou economizar mesmo, mano. Então aqui, ó. A gente não precisa ter funil. Deixa eu pegar esses funil de volta. E eu acho que nenhum mob vai escapar, né? Dá pra escapar? Oxi! Caraca, doido Olha mesmo, mano Aquele zumbizinho lá Morraram, velho, que é montar em cima de uma galinha Como é que essa praga veio parar Aqui dentro da minha farm, mano Oxi, não tem nem entrada velho. Mano, não tem entrada pra esse bicho Como é que isso... Ah, o quê, doido? Mano do céu, calma aí, mano Tenho que pegar esse bicho daqui Calma aí. E, velho, eu vou tentar pegar esse bicho aqui, porém eu vou esperar ficar de noite, ó. Como vocês estão vendo, já tá quase escurecendo. Então, enquanto isso, vamos vir pra esse outro lado aqui da farm fazer a mesma coisa, que é remover esses baús aqui, ó. Cara, eu fui tentar tirar essa praga daqui e, mano, olha a quantidade de vida que ele tira, velho. Claro, eu tive que tirar a armadura, porque senão ele ia morrer, já que minha armadura tem espinhos, né? Mas, pô, tirar ele aqui assim, não vai ter jeito não, mano. Eu tenho que pensar alguma forma pra tirar. Pra falar a verdade, mano, deixa essa praga aí. Ele apareceu aí sozinho, então ele vai ficar aí sozinho, velho. Então vamos só fazer o que a gente ia fazer mesmo, né? Que é tirar aqui, ó, trocar. Ajeitar essa nossa farm, que a gente ganha mais, velho. É só transformar isso aqui mesmo numa parede, né? Deixar só uma fileira de três baús. É, ó, que já fica bom demais. Mano. Olha só a quantidade de funil e baú que a gente economizou só nisso daqui, mano. Você tá doido? Quando eu fiz isso, eu não pensei direito, não, mano. <risos> é, maluco. E pronto, finalizamos aqui essa nossa atualização da nossa farm de galinha, né, velho? Se a gente quiser, por acaso, dá pra entrar até por aqui agora, ó. Ah, rapaz. <risos> Eu posso se mover e entrar? Ah, maluco. Eu vou te tirar daí ainda, maluco. Se liga, eu vou te tirar daí ainda, hein? O... Agora sim, partindo pro que realmente interessa, vamos aqui nessa nossa sala de baú, que eu vou precisar de um baú shulker. Então, cadê aqui, ó? No último baú shulker limpo que eu tenho, mano. Pior que eu nem expliquei para vocês, né? Porque eu vou ter que fazer essa nova farm de ferro, mano. Como vocês já devem saber e devem ter visto, há muito tempo atrás... A gente fez essa nossa farm de ferro que eu decorei com a prisão lá de Harry Potter, que é Ascaban. Essa farm aqui, mano, ela era muito boa, tinha ficado uma decoração muito bonita. Porém, como vocês podem ver, ela não tá mais funcionando, não tá gerando mais nenhum ferro pra gente, ó. Nem no baú de baixo, nem no baú de cima... E a única coisa que tem aqui são algumas flores do tempo que ela ainda tava funcionando. O que é uma pena, já que quando ela tava funcionando, ela era muito eficiente e rendia muito ferro. Se você por aqui, ó, vocês se conseguem ver que a gente tá cheio de villager, mano. Os villagers estão tudo aqui. Então não é desculpa de tá faltando villager. É a farm mesmo que quebrou, velho. Mano, como a farm não tá mais funcionando, a gente tem que fazer outra. Porém, eu vou querer aproveitar esses blocos aqui que eu fiz essa decoração. Não vou deixar um negócio aí à toa, né, mano? Eu sofri para pegar esses blocos, maluco. Então, ó, já vamos começar aqui destruir tudo, quebrar todas essas coisas, mano. Que eu vou precisar desses blocos já para fazer a nova farm e a minha decoração dela também. Então, vamos embora. para dá uma surra de palmose, lata. uma surra de palmo. E olha só, galera. Removi toda aquela decoração que eu tinha feito, mano. Tá tudo aqui dentro desse nosso chuker. E eu deixei só aqui tampado. Porque eu vou primeiro construir o local onde esses villagers vão ficar. Pra depois eu tirar eles daqui Deixei assim tampado com medo de algum zumbi depois vir aqui pular aqui dentro e matar todos eles, entendeu? Então só depois que eu remover esses villagers daí A gente vai ter que fazer uma gambiarraça pra poder tirar essas pragas daqui E mandar lá pra onde vai ser a nova farm, mano Já falando sobre ela, eu tava vendo aqui numa cópia do mapa um local onde poderia fazer essa farm E eu encontrei aqui, ó Exatamente nessa fossa, nesse buracão que a gente tem aqui Que é bem pertinho da nossa vila Bem mais perto do que lá, né? E como aqui eu pretendo fazer algumas outras coisas eu também vou trabalhar nessa parte Aqui fica muito mais perto pra mim, né? É só passar por ali, vim, vim, vim, vim E chegar aqui, mano Porém a gente vai ter que dar um ajeito nisso daqui, ó Porque como vocês estão vendo água pra tudo quanto é canto Não sei nem como tem água aqui, mano Não era nem pra ter água aqui, pra falar a verdade Também isso aqui tudo desnivelado Esse buraco aqui na montanha Tem jeito? Não, mano A gente tem que ajeitar isso daqui E pelo visto Um pack de terra não vai ser nada, mano A gente vai ter que pegar mais Lá na nossa... A base, então vamos fazer isso aqui e eu volto com vocês, o nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração, o nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração, e olha só, gente, após algum tempinho, terminei de preencher todo o chão, como vocês estão vendo aí, tá tudo planificado. Também tampei aquele buracão que tinha aqui na montanha, ó, tá tudo normalzinho agora. E agora sim, mano, a gente já pode partir pra fazer nossa farm. Mas primeiro, deixa eu pegar aqui, ó, algum desses tijolos de pedra e vou me livrar dessas de outras coisas aqui, ó, que veio no meio do caminho. O restante aqui que eu não vou usar, deixa eu vir aqui pro cantinho, jogar essas coisas fora... Porque assim não vai servir pra mim, não tem pra que eu tá com isso no meu inventário, né, velho? E vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer um local onde os villagers vão ficar, né? Então, pra isso, vamos fazer o seguinte. A partir desse bloco aqui, ó, a gente conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, deixa eu ver. Eu deixo um pra frente, cara? Ai, tô pensando em deixar um pra frente. para ficar assim, ó. que ele vai cair aqui no meio, né? A gente bota um... Dois pro lado, ó. Aí a gente vai ficar com três blocos desse jeito. Aí agora, mano, é só a gente puxar sete ali pra frente. Ou seja, um, dois, três... Quatro, cinco, seis, 7. Agora a gente pode preencher tudo aqui, ó Tô num negócio que eu vou precisar pra poder preencher os lados ali pros villagers não cair, né E vidro eu acho que eu tenho aqui dentro desse chuker É, tem dois packs de vidro aqui, mano Eu vou aproveitar e já vou levar esse chuker aqui comigo E se eu precisar, né, eu jogo algumas coisas aqui dentro Se bem que ele tá lotado, vai eu use algumas coisas lá Agora é muito simples, mano A gente bota um bloquinho aqui do lado só pra servir de apoio mesmo Deixa eu pegar aqui, ó, os vidros, cadê... Vidro aqui, e agora é só preencher aqui, ó, ao redor dessa nossa plataforma com vidro Agora sobe mais dois blocos de vidro, um, dois Aí no caso essa nossa parede de vidro aqui, ó, vai ter três de altura, mano Então vamos lá, ó, aqui, um, dois, um, dois, um, dois Gente, eu acabei quebrando tudo aqui porque eu queria fazer só uma correçãozinha, mano essa nossa plataforma, ela não pode começar ó, a partir desse bloco aqui Ela tem que começar um bloco atrás, ou seja, aqui é a parte onde vai ter o matador Ela tem que começar aqui, ó, num bloco atrás dele Então, ou seja, a gente tem que remover esses blocos que estão ali, ó, pronto Aí agora, contando dela, em vez de ser 7, é seis Não sei porque que eu pensei em 7, mano, mas ó, um, dois, três 4, 5, 6 Isso aqui é o tamanho da plataforma que os villagers vão ficar dentro, entendeu? Esse é o vidro que vai ficar aqui, ó Então a gente pode traçar tudo isso daqui de vidro de novo Não sei por que que eu errei isso, mano Na hora que eu tava criando essa parte aqui da farm Eu fiz de boa, velho <risos> E sim, essa farm aqui, ela é inspirada uma farm que eu vi no YouTube, porém, foi eu que criei esse modelinho aqui de 3x3 O cara lá fez um modelo um pouco diferente Mas é basicamente a mesma coisa, cara, eu não mudei tanta coisa assim, não Mas eu tive meus créditos também, né, cara? É, realmente! Aí sim, mano, agora a nossa plataforma aqui dos villagers tá pronta A gente pode remover esses blocos aqui que não vai servir pra nada Então agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, velho. A gente vai ter que trazer os nossos villagers aqui pra dentro Ué, cadê meu nosso foguete? Acho que tá aqui dentro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Foguetão. Só que pra trazer esses villagers pra cá, vou precisar de carrinho e trilhos. Porque eu vou fazer meio que uma montanha russa pra trazer eles, né? Porque trazer eles de barco não vai dar não, mano, dessa vez. Então cadê? Nossa, tem muito trilho aqui. Mas eu acho que ainda não vai ser o suficiente, cara. Deixa eu pegar esses... Vou pegar esses aqui também. Eu tenho bastante tocha, ainda bem. Tem um carrinho também que só dá para levar dois de uma vez, então tá de boa. Eu acho que pedra nós tem lá, mas eu vou aproveitar e levar já um pack de pedra. Pronto, agora sim. Agora, mano, vamos começar a criar o caminho. Deixa eu ver, os villagers vão sair daqui do meio Passar por aqui, ó Vamos puxar uma ponte aqui de pedra Mas vamos tentar ir pelo caminho mais curto, né, mano? Então eu acho que aqui por trás dessa montanha Talvez a gente chegue mais rápido lá Ao invés de vir por aqui e ter que ir pro lado de lá, entendeu? Eu fiz toda essa mini montanha-russa Levando até a nossa nova farm Agora é a hora da gente ver se isso vai funcionar Então já vamos aqui, ó, pegar os carrinhos Então vamos ver, mano Vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho Deixa eu colocar um carrinho aqui, ó Calma aí. Tem que pegar algum, mano. Tô com medo de bater neles. A arma. Aqui. Pronto. Peguei um. Agora a gente tem que fazer o seguinte, velho. Vamos expulsar esse villager daqui. Agora é só a gente colocar uma tocha aqui. Pronto. Foi. Villager já foi. Ele tá passando lá. Agora vamos acompanhar, mano. Deixa eu ir já lá pra onde o villager vai chegar, que é aqui na nossa farm. Se tudo tiver dado certo, ele vai parar aqui, ó. Aí, mano. Aí sim. Vai tentar Rapaz, agora é muito simples. A gente quebra esse bloquinho, vem aqui por trás rapidinho, né? Dá um empurrãozinho, um totózinho, ó! Totó, totó, e quebra o carrinho. Agora é só a gente sair daqui, ó! Então agora é só a gente fazer isso com o restante dos villagers, né, mano? Isso aqui vai demorar pra cacete, mano. Alguns momentos depois, já com todos os nossos villagers aqui dentro dessa nossa cápsula, é só a gente pegar o vidro e sair fechando aqui, ó. Por cima, toda essa parte aqui de dentro A gente aproveita, mano, e coloca aqui, ó Vidro nessa ponta assim, ó e quando terminar, a gente vai ter esse tampão aqui de vidro todo... Isso aqui não é quadrado, isso aqui é retangular, né? Pra falar a verdade. Então, com isso aqui feito e definido onde vai ser o nosso matadouro, só a gente pegar aqui as nossas camas que estão dentro dessa caixa chuker. Vamos pegar o máximo possível aqui, eu vou até limpar um pouquinho o inventário. E agora é só ir posicionando elas aqui em cima, ó. E vocês vão observar se os villagers, eles estão pegando as camas pra eles, sabe? Então, ó, vou pegar aqui mais um pouquinho de cama. Então, agora é só a gente preencher toda essa parte aqui de vidro com camas. Então, pode Posicionar todas as camas a gente vai precisar. De bastante bloco sólido. Isso porque, ó, a gente vai ter que preencher toda a parte de cima aqui da cama com os blocos sólidos. Pra poder os aerongoles spawnarem aqui em cima, entendeu? Ó, como vocês estão vendo, já spawnou até um gato aqui em cima, mano. Então melhor cuidar logo antes que os aerongoles também comecem. Então terminando de preencher, ó, toda essa parte daqui. Aí, a gente vem aqui nos lados e faz meio que uma muretinha de um bloco apenas. Fazendo a mesma coisa aqui desse outro lado. Pra completar, a gente vem aqui por trás... Um blocozinho atrás e coloca mais uma paredinha de blocos Porém com esses blocos desse jeito, qualquer mob pode spawnar aqui ó nessas paredes Então é por isso que a gente vai precisar de folhas E passando folhas por cima desses muros, nenhum mob vai conseguir spawnar Que nenhum mob consegue spawnar em cima de folhas né E agora vem o negócio mais simples de todos A gente pega os baldes com água Tira esse nosso negócio daqui e coloca os balde com água assim, ó. Feito tudo isso, mano, eu diria que essa nossa farm tá 99% pronta. Porém, pra finalizar ela por completo, eu já vou fazer aqui com vocês o um matadouro. Que vai matar todos esses nossos mobs. Eu tô fazendo isso aqui antes, porque como eu tô sozinho, né? Se começar a spawnar golem, pra mim vai ser mais difícil de finalizar. Então é muito simples esse negócio de matadouro, mano. É só a gente conectar ó, um funil no outro, que no final vai levar tudo pra esse baú aqui. Agora é só a gente pegar as nossas placas de cavalo... E em cada parede colocar uma placa assim no meio, ó. Porém eu esqueci de pegar só uma coisinha aqui que tá faltando, que é essa nossa portinhola. Então a gente faz o seguinte, deixa eu pegar aqui um bloquinho de apoio, colocar o bloco de apoio aqui no meio e coloca a portinhola em cima dele. Tudo isso, pode remover o bloco de apoio, pegar o balde com lava e colocar a nossa lava em cima da portinhola. Então vamos lá, a gente abre aqui a portinhola e pronto, nosso matadouro tá feito. Agora é só tampar aqui, ó, pra nenhum mob fugir e GG, mano. Agora, mané, já vamos subir aqui em cima, porque para finalizar essa nossa farm 100%, a gente vai precisar colocar essas nossas mesas de trabalho. Então a gente remove esses blocos de vidro aqui do meio e substitui tudo por mesa de trabalho. Então, como vocês estão vendo, ó, cada mesa que a gente coloca já vai ficando, ó, esses efeitosinho verde, mano. Aí a gente vai fazendo isso em todos os lados da farm. Só que aqui vai ter uma única diferença, mano. Enquanto aqui do lado a gente vai ter, ó. Mesas apenas no meio. Na nossa parede de 3x3. A gente vai ter uma mesinha aqui em cima. Então a gente coloca ali e pronto. Agora é só repetir essa mesma coisa dos outros dois lados. GG, finalizamos tudo aqui. Então a gente já pode ir removendo essas coisas para os golems não acabarem nascendo aqui em cima. Se eu acho que já nasceu até um golem velho, na hora que eu. Ta... Ah, nasceu mesmo. Ó, <risos> maluco. Já tá funcionando, velho. Porém, para ninguém duvidar de mim, né? Eu vou ficar esperando nascer outro golem aqui. Eu quero que vocês vejam com os próprios olhos, mano. Mais uns bloquinhos aqui, ó. Só pra gente ter uma visão melhor. Ficar de olho. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra nascer outro, mano. E olha só, mano. Peguei o momento exato aqui que nasceu, ó. O golem já tá ali morrendo. Então bora ali pra baixo. Quero ver o sofrimento desse golem, mano. Ih, tá sofrendo, né, O trouxa troxão, otário Tá sofrendo, otário Chora, maluco, que me dá ferro Enquanto você chora, eu ganho ferro, rapaz E começou até a chover, mano Sacrifício do golem foi até chover, mano E vamos lá, olhar, ó Como vocês estão vendo, já estamos com todos os ferros aqui, ó E nessa brincadeirinha, assim que eu terminei a farm, mano Eu já consegui nove ferros E hoje já nasceu até outro golem que eu tô escutando, hein Cadê? Olha só, já tem outro golem aqui, porém, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que fazer um separador de itens, mano. Porque, ó, aqui dentro tá caindo até essas merdas desses zumbi, mano. Caraca, mano, não para de nascer golem, maluco. Você tá doido, essa farm aqui é muito boa, muito bolada, maluco. E, mano, essa nossa farm aqui, ela tá muito top. A todo momento, tá caindo golem ali de cima. Porém, como vocês podem ver, ela tá muito feia, né cara? E como vocês sabem que eu não gosto de coisa feia A gente tem que dar um jeitinho de melhorar isso daqui Pelo menos na medida do possível Então, a única coisa que eu posso dizer é Bora bora Mas pra isso eu vou ter que pegar bloco, né? Porque não tem como construir um negócio do nada Eu vou puxar um criativo aqui do nada Pra surgir bloco Tá doido? E foi galera, enfim finalizamos A decoração dessa nossa farm de ferro Sério mesmo, ela tá muito bonita E eu tô doido pra mostrar ela pra vocês Mas antes de tudo, mano, queria pedir pra você já ir deixando esse like aí Se inscrevendo no canal E ativando as notificações Pra você ficar por dentro de tudo que sair aqui nesse nosso canal Sério mesmo, vem fazer parte da nossa Alcatéia, mano Se junta aí E sem mais enrolação, essa daqui é a nossa nova farm de ferro, mano Olha só, mano, que caro Coisa bonita, velho. Daqui de longe a gente já consegue ver o nosso mini, que não é mini, Iron Golem. Você não vê, esse nosso Iron Golem aqui tá parecendo mais um bebê, mano. Mas deixando de falar sobre isso, vamos chegar aqui perto. Nem parece que eu fiz a farm numa cratera, né mano? De tão bonito que ficou essa decoração. E como vocês já podem ver aqui de longe, eu acabei prendendo esse zumbi ali. Porque nas versões de Java, os caras sempre colocam um zumbi perto assim da farm. Ele fica fazendo medo aos villagers e isso melhora a produção dos golems. Eu acabei fazendo isso aqui no MCP. Não sei se muda alguma coisa, mas como vocês estão vendo, ó. Tá caindo muito golem, mano Desde que eu fiz isso, pelo menos, né Então, se funcionou pra mim, eu vou deixar, cara E, Mano, sério mesmo, esse bicho aqui Deu trabalho de trazer pra cá, viu Mas agora, coisa mais da hora, mano Esse nosso estoque aqui que Eu acabei fazendo ele no pé do Nosso golem gigante, que não é o pé pra falar a verdade, né Sei lá, na estrutura aqui Onde tá o nosso golem gigante E combinou muito aqui com o local, mano Deixou um charmezinho muito mais da hora Sério mesmo, olha essa visão daqui, mano Olha que coisa bonita, cara. Você tá doido, véi. Bonito demais. <risos> Mas pra eu deixar isso aqui desse jeito, eu tive que fazer maior sistema ali embaixo, mano. Isso eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu deixei essa entradinha aqui. a gente pode entrar aqui pra baixo, ó. A gente vai lá pro fundo. E entrando aqui, ó. A gente tem todo o sistema que separa tudo, véi. Vocês viram lá em cima, a gente só tem os ferros. Isso porque aqui a gente tem esse nosso separador de itens que separa apenas os ferros, né? Então os ferros que passam ali por aquele funil descem aqui e vem pro nosso liberador que libera eles lá pra aquele nosso estoque. Os demais itens como flores e teias, eles passam por esses outros funis. e aqui, ó, um estoque com dois baús pra gente ir juntando, né, cara? Porque ninguém sabe quando é que a gente vai precisar. Então qualquer coisa, se um dia eu precisar de florinha a gente vai ter aqui. Aí após encher esses dois baús... O restante, que eu não vou querer, né, mais pra nada, vai tudo pra aquele liberador que vai jogar tudo numa poça de lava que eu deixei ali embaixo. Isso aqui foi um negócio que eu fiz que realmente valeu a pena, cara. Mas já tá até de noite, mano, deixa eu aproveitar aqui pra mostrar pra vocês de noite, que eu quase não mostro nada de noite em vídeo, né. E olha só, mano, eu coloquei até umas vinhas ali, daquelas que iluminam pro nosso golem não ficar todo escuro, sabe? Ah, e eu quero só dizer uma coisa pra vocês. Essa nossa farm aqui, ela é muito mais eficiente que a outra. Saca só, mano, o tanto de ferro que a gente já tem... Só com o tempo que eu tava construindo e decorando aqui, mano Imagina o tanto de ferro que a gente vai ter Se quando na hora que eu for dormir Deixar aqui o jogo aberto E gerando ferro ali infinito, mano você tá doido, isso aqui vai ter muito, muito ferro mesmo, cara Agora sim, mano Falta de ferro a gente não vai sentir mais, hein Então, rapaziada, basicamente é isso De novo, se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha esse vídeo aqui pra um amigo seu E isso aí vai me ajudar demais, velho Então é isso, mano o vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou e fui Até a próxima